A mais um vídeo, Aí, estamos aqui para mostrar uma nova atualização do Roblox E parece que vai vir um novo, não tem a loja de avatar, eu Só só aplicar o Roblox, vou mostrar pra vocês Vai ter uma roupa da Mulher Maravilha Vai ter uma roupa da Mulher Maravilha, diz aqui Diz num site que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não é fake. Não é meu site que eu criei. Porque não dá pra usar o Roblox.com num site aleatório, tá? Não dá. Então eu vou colocar aqui, ó. Vocês colocam. Pra mostrar que é verdade, vocês podem pesquisar também. Eu vou escrever Roblox Notícias. Vem aqui, ó. Vai abrir. No box. É News Roblox. Vai declinar. Vamos traduzir a página que a gente não é meio que grego. É. é deixa eu aqui, ó. Roblox Mulher Maravilha. Tem sim. Experiência já está disponível. Outro. Pera aí. Vamos traduzir aqui também, né? Que meio que a pessoa tá meio que fora do nosso. Ó. Roblox, Mulher Maravilha, experiência já está disponível. O mundo foi criado em parceria com Warner Bros. e DC. A Roblox, o Roblox anunciou o lançamento de um jogo oficial com o tema Mulher Maravilha em plataformas de jogos sociais, criada em parceria com Warner Bros. e a DC. Mulher Maravilha Experiência exper exper Desmissira Permite o, aos jogadores de explorar a casa de Cinecira onde podem jogar mini-jogos, completar missões e usar moedas do jogo para comprar itens inspirados na Mulher Maravilha para, para seus avatares. Olha, eu não sei se ela tem capa, não faço a mínima ideia. Mas ó, a espada dela, cabelo, laço o laço da verdade. O um dos cropped dela, ela pode usar os dois, depois, Mas tem que usar um, do, um por um ou que ó. Aí tem o machado que eu nunca vi isso aqui na da vida. E tem o escudo dela, que eu nunca vi que tinha essa aparência, tá? Mas parece que ela.. No lançamento, os jogadores podem coletar oito itens diferentes de avatar, mas serão adicionados no futuro. Os jogadores podem usar esses itens mesmo depois de sair do jogo da Mulher Maravilha. Tem pack é o poste do blog. É a DC Não faço a mínima ideia. Aqui, ó. O escudo. Os... Da outra monstro. Não faço a mínima ideia. Parece um look, mas não sei. Eu não sou muito.. Não sei muito dos super-heróis. Mas é a vida da DC jogando com blog. Olha, pessoal, bora abrir outra página aqui, que eu vi Vida Mulher Maravilha. Recebeu um crossover da Mulher Maravilha. Bora. Roblox recebe um conversor da Mulher Maravilha com The Mixer a, da, da, a Mulher Maravilha está chegando ao Roblox Sim, você leu certo Um dos melhores DMMOS ao redor é obter um crossover intitulado Mulher Maravilha A experiência de, de Não faço a mínima ideia, ignore que traz o universo e as aventuras do, do super herói icono para plataformas de jogos com comércio, minigames e muito mais inspirado por quadrinhos e o filme. Um, Pera aí. Um comunicador da imprensa anunciado a colaboração do Roblox com Warner Bros e ADC DC com a DC Comics explica que a nova experiência permite que os jogadores explorem a pátria Amazônia de. Bora chamar esse negócio de Temícia. Pera, fica melhor pra mim falar. Temícia da Mulher Maravilha em uma, em uma plataforma virtual com chance de se aprofundar em missões baseadas na própria paradisia. Além disso, o conteúdo introduz um bando de jogadores em equipamentos podem ser equipar com seus avatares, inspirando-se na tela grande dos universos cómicos de super-heróis junto com tesouros, com junto com onde que estava? Ah, inspirando na tela dos grandes universos cómicos de super-heróis junto com tesouro. Selecionáveis, novo, os novos mini jogos é de uma série de itens virtual e detalhe Para navegar, várias lojas virtuais ao longo da experiência Mulher Maravilha Temisira te Experiência está sendo lançado antecipado ao próximo do filme Mulher Maravilha 1984. Uma sequência do filme. O Mulher Maravilha de 2017 Tem Que deve chegar Aos cinemas em 30 de setembro De 2020 Hum Car A mulher tá sabendo bem das coisas Viu? Tá, desce mais A gente não vai ler tudo isso daqui não Se vocês quiserem ler Leiam só isso, Vou ler só isso daqui ó. Hoje mais do que nunca afirma firma Donato, o diretor comercial Da Roblox as pessoas estão procurando maneiras de se conectar com umas das outras E com suas comunidades por meio de experiência Autênticas e imersivas Que podem ser usadas e compartilhadas no universo Roblox Nunca vi isso daqui na minha vida, mas beleza Estamos empolgados em trabalhar com o ADC e o Wireless Bros e uma experiência inédita Arnas Bros Tá, vou falar assim E uma experiência inédita Que achamos que os fãs da Mulher Maravilha E usuários do Roblox Vão adorar, amar Mulher Maravilha é a experiência também é Está perto da partida agora Então fique preso Envolva na história E sendo a página do Facebook, Instagram manter atualizado com Tá, não preciso... Pessoal, a gente achou um vídeo aqui no meio do mundo. Olha o gordo do outro quadrado, parece que um é. Eu sei né Pessoal se vocês quiserem ler o resto entre nesse site E ó Não seja Robux ou Money pra comprar Esses itens Mas parece que vai ser das moedas do jogo Na Mulher Maravilha Para desbloquear incríveis acessórios Com roupa da Mulher Maravilha E a gente não vai querer gastar Robux E nem dinheiro Uhul. E pessoal foi isso E até a próxima Beijo, a distância virtual, tchau.